Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse quinto domingo do tempo comum, nos é relatado no Evangelho uma experiência frustrante dos discípulos. Trabalham a noite inteira e não conseguem pegar um peixe. Jesus aparece em meio a essa situação e disse avancem para águas mais profundas e lancem as redes. São Pedro diz assim, olha, nós já trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar de novo as redes. E foi aí que eles fizeram uma pesca milagrosa. Veio tanto peixe que eles tiveram que chamar outra barca para ajudar a carregar os peixes. Então, a atenção à palavra de Jesus é que foi a causa do milagre da pescaria que os apóstolos fizeram. São Francisco de Assis também, ele tinha pelo evangelho, pela palavra de Jesus, um amor especial, uma atenção especial. E ele escreve dizendo o seguinte, eu tenho o dever de servir e ministrar as odoríferas palavras de meu Senhor, cheias de suave perfume. Para São Francisco o Evangelho, ele foi o encontro com o Evangelho foi uma experiência encantadora. O Evangelho foi algo que fez São Francisco fazer uma experiência que encantou. O Evangelho para São Francisco foi uma palavra contemplada, degustada, porque no encontro com o Evangelho ele encontrou o Senhor. Esta experiência de São Francisco fez com que ele encontrasse nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, espírito e vida e a alegria de viver a vida. O Evangelho para São Francisco ele foi a fonte de inspiração. Ele foi uma boa notícia. E São Francisco, através do encontro, com o Senhor no Evangelho, Ele nasceu de novo. Ele fez uma experiência nova. Ele descobriu a alegria de Deus nas palavras do Santo Evangelho. E esta mesma experiência, hoje o Papa Francisco também quer provocar em cada cristão. Que cada cristão descubra no Evangelho a alegria de Deus. Que seja uma fonte nova de inspiração para viver cada dia de novo novo